Boa noite, bem-vindo ao Almada Agora. O meu nome é Oscar Alho e estes são os destaques desta edição. Diniz, selecionador a Invicto, dá entrevista em direto para a Almada TV. Barroso admite ter criado conta de forma suspeita. Globos de Ouro, conheça os vencedores. Antes de avançarmos com os temas principais da noite, temos um enviado especial Yashin em direto a partir da cozinha da Seleção A. Yashin, que novidades tens sobre a Seleção A de Portugal? Eu queria só perguntar ao FJ qual é a receita do bacalhau com natas. Uh, desculpa Pedro, não entendi. A receita do bacalhau com natas? Uh, Pedro, com todo o respeito, eu, um, eu não sou cozinheiro. Ah, não? Não. Então, peço -se desculpa. Eu sei que fosse. O que achaste disto, Melga? Eu perdi contra o vós de Cona. Eu estou tão triste. O vós voz, do vósinha de Cona ganhou-me 2-0 hoje. O selecionador nacional, Diniz, também conhecido por Rei dos Lulov, esteve em direto para a Almada TV no último sábado. O selecionador abordou diversos temas, inclusive é o momento atual da Seleção A. Uh, para já, na primeira volta, só tivemos aquele empate que nos soube um bocadinho a pouco, porque uh, quase nem tivemos oportunidades nesse jogo. E depois fomos compensados contra, contra Montenegro, onde tivemos um jogo que à partida seria mais complicado. E depois tivemos aquela vitória 7-2, que, que ninguém estava à espera que assim acontecesse. Hum, ah, extremamente positivo. A Polónia era o nosso adversário direto e continua a ser. Uh, tem tão ligeiramente acima de nós, uh, vê-se vê isso claramente. É um, ah, vai termos ganho em nossa casa uh, foi... foi, foi. E da forma como foi, 4 a 1, uh, é sempre espantoso. Uh, agora, claro, a segunda volta é mais complicada. Temos, temos jogos fora aí complicados. Ganhamos agora um jogo que podia, poderíamos não ter tido sorte uh, e, e as coisas correram bem. Pronto. O selecionador fala ainda sobre o mandato do Costa Concórdia e diz que fazia tudo menos dar ordens. Convocar jogadores e marcar amigáveis. Quando tive com o Costinha, a única coisa que eu não fazia pronto, era dar, dar as ordens, tirando o resto, marcação de amigáveis, a convocação de jogadores, que era uma coisa que é só feita pelo selecionador, convocação e desconvocar. Tudo o resto, tudo o resto já uma pessoa fazia. Muito trabalho de Excel, muito, tirar muita informação, e como o Melga diz e bem, às vezes essa informação é preciso saber la usar, não é só a tirar, tudo isso, um pouco, eu já, já, já o fazia, por isso acho que não há grandes diferenças, o mais importante é ter um staff que, que esteja todo ele focado e a trabalhar, e a trabalhar para, o, para o objetivo de todos, que é, que é conseguirmos chegar às medalhas. Hum, mas pronto, uh, acho que isso é que é o, o principal. Segundo o atual selecionador nacional, o sistema é um grupo de amigos que se amam todos em secreto. O que é que tu achas que agora és tu considerado o chefe do sistema? O que é que estás a dizer <risos> é, isso? É, é, é, giro. é giro, porque isto é assim, desde os primórdios que, que eu andei sempre à procura do chefe do sistema. E quem é que era o sistema? Uh, e perguntava, tu és do sistema, e, e pronto, e muitas vezes brincava com vocês e fazia-me parvo e atirava, assim, cenas a ver a reação das pessoas, como eu dizia várias vezes, que tu é que eras o líder do sistema e que andavas escondido, um, é? E depois veio o Rei Sol, o Noris… Um... ia com caraca, o Rei Sol é tão recente, com caraca… Não é? Ah, não, não, não, não, não. não, não. Eu percebi, eu percebi o que é que ele quis dizer, a seguir veio o Noris, sim. <risos> ah, okay. É pá, e, e é pá, eu hoje em dia já acabo por dizer que, é pá, são essas pessoas que, que a malta diz que é o sistema e que eu me incluo, é pá, é aquilo que me diziam antigamente, o sistema não existe, o sistema é um grupo de amigos, é pá, e yeah, é, se este é um grupo de amigos, são os, melhor, são os melhores amigos que eu tenho no Atrix. Hum, por isso, ainda bem, graças ao sistema. Barroso, o utilizador que sabotou a Seleção Nacional em 2020 despedindo três jogadores, explicou a origem da sua nova conta durante a Gala dos Globos de Ouro da Almada TV. As afirmações geraram controvérsia nas redes sociais, especialmente em grupos secretos de Telegram e Facebook. já na uma conta em nome da minha mulher, Abriste a conta eu, eu, eu, um eu, eu, de, é, melhor, é melhor é melhor sim é e abrir um... para, para quê para <risos> quê porque abri essa conta para ver o que tu andavas tu, o que tu a escrever sobre mim e, e, no... as cenas que andavas a usar sobre mim e, e, e, e, e outras cenas e outros que andavam a falar só abri essa conta por causa disso veja estas e outras declarações escandalosas de Barroso nos vídeos deste canal e já que estás aí Aproveita para dar um like, deixar um comentário ou mesmo subscrever. Vamos ao próximo tema. A Almada TV transmitiu em direto a entrega dos Globos de Ouro 2021. A iniciativa angariou 170 euros em caridade. A comunidade está de parabéns pela bonita festa que aconteceu, com cerca de 20 pessoas a assistirem em direto. O grande vencedor da noite foi o canito levante para casa o prémio Best HT user do ano. O prémio chrome do ano ficou entregue ao Sr. Feijó. O prémio caguei a rir foi entregue à Almada TV. Obrigado a todos. Até para o ano. Chega assim ao fim a primeira edição do Almada agora. Muito obrigado pela sua companhia. O meu nome é Oscar Alho e hoje chego tarde a casa quase. Boa noite.